Pela primeira vez, a Verdes Vales está com um stand próprio na Expo Direto Cotrijal. São retroescavadeiras, escavadeiras e até equipamento de pavimentação. Gigantes com muito conforto para fazer o trabalho duro lá no campo. Bom, a Verdes Vales é um grupo genuinamente gaúcho, né? Há 18 anos é distribuidor da John Deere como agrícola e a, desde 2018 assumiu também todo o estado do Rio Grande do Sul como distribuidor para a linha de construção. A importância realmente é que hoje a gente está com um stand separado, mantemos o nosso vínculo com o agrícola.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 para o nosso cliente uh, mais urbano, digamos assim. Né? Hoje o carro-chefe que nós uh, já temos a liderança de mercado dentro do Rio Grande do Sul são as reto né? mas a gente também tem uh, uh, as outras famílias de máquinas que a gente chama, né? que são as escavadeiras hidráulicas, as pás carregadeiras, os tratores de esteiras, as motoniveladoras e muito uh, uh, do que a gente vai focar agora Uh, no nosso mercado interno, principalmente o público agro, e que vai agregar muito, principalmente em ajustes de áreas, né, movimentação uh, de terra são as escavadeiras hidráulicas, porque é um produto que vai trazer mais produção, mais agilidade para o homem do campo, que a gente sabe que tem uh, um prazo curto para preparar a sua área e a escavadeira hidráulica é o produto adequado para que ele faça esse trabalho, que ele tenha essa produção adequada e faça no tempo necessário para ele, porque uh, a gente tem que fazer, uh, uh, deixar a terra pronta, para botar a semente e fazer essa semente gerar frutos, né? A linha de pavimentação, uh, ele é, é uma, ela tanto da porteira para dentro pode ser utilizado em grandes propriedades, né? Mas ela é muito importante porque é o que a gente vai fazer as estradas para que o produto seja escoado. Né? É um produto um pouco mais específico, né? justamente que a gente trabalha, que são as, as fresadoras, vibroacabadoras, usinas de asfalto, rolos compactadores, que é o produto ciber e o produto RAM.